Ao vivo Arte Fora do Museu, para mais uma live de quarta-feira, sempre recebendo grandes nomes da arte urbana, arquitetura, gestores culturais, artistas, enfim, pessoas interessantes que tenham muito para falar sobre arte na cidade, arte como transformador, como agente transformador, eu estou só esperando a Dinha entrar para a gente começar a nosso conversa. Olá, Rosaura. Gui e aí, como é que você tá? Gato no Arte, galera que tá entrando aí dando um oi, Tainá, lembrando que vocês podem acessar o museu.com.br para ver as outras entrevistas, vocês podem ver aqui também no, no Instagram, é, essas entrevistas elas vão para o YouTube, vão para o Facebook, viram podcast também, então caso você queira, busque nos podcasts Arte Fora do Museu, vocês vão encontrar... Esses papos aí. Beleza, mano, Gui? Falei com ele via e-mail esses dias aí. Grande talento também. Renato Lemos, 20. É... Mas é isso, hoje é a nossa 29. Se eu... se eu não estou ruim de conta. 29 entrevista. Grandes nomes passaram por aqui. Semana passada a gente falou com o secretário de Cultura da cidade de São Paulo, Alei Yusef. É... Teremos aí pela frente uma boa seleção de mulheres artistas. A gente vai começar hoje, tá? Com a, com, a, com a Dinha, pra dar um start aí. 29, né, Tainá? Isso mesmo, 29. Ó, um, são quase, quase 30 horas aí de um bom material pra vocês aí, pra vocês pesquisarem. Tem muita gente boa ali de arquitetos e grafiteiros e grafiteiras que a gente conversou nesses... Nessas 30 semanas aí, praticamente ininterruptas, a gente parou só no Natal e no Novo. Mas, é isso. No, a Dinha, Dinha Grafite é você, né? Vamos lá. Deixa eu só confirmar. até tá, aí, nós vamos dar um joinha, se, é, se é, é isso, né? Vamos lá. E aí eu já mando o convite aqui. Só um segundo... E a gente já começa, então tá Beleza, bora lá. Dinha, vamos conversar. Dinha. E a nossa convidada de hoje é a Dinha. Tudo bem, Dinha? Como é que você tá? Tudo, tudo. Tá dando para me ouvir? Tô te ouvindo e vendo muito bem. <risos> Massa. Tudo jóia? Tudo, tudo, joia? tudo. Como é que tá aí? Tá quente aí? Tá no Nordeste? Por... Por incrível que pareça, essa semana aqui em Fortaleza, eu moro em Fortaleza, né? eu sou de Recife, Sim. mas eu moro em Fortaleza. É, por incrível que pareça, aqui é muito calor durante o ano todo. Só que essa última semana está uma chuva muito agradável, assim, que está dando um friozinho, está dando para a gente aliviar um pouquinho o calor. Aquele friozinho de 25 graus, né? <risos> Exatamente. E nordestino não aguenta. 25 graus, já sai igual a rolê, já, já se encapota todo. Isso. Sei bem, mas, obrigadão é, por ter aceito o convite aí, uma grande honra falar com você, grande artista, aí. a gente tá querendo ampliar, fugir um pouco do Sudeste aqui também, falar um pouco com a galera das outras regiões, você chamou muito a nossa atenção é, pelo seu trabalho, enfim, pela pelo diálogo que você tem também com, com a sua arte, a gente achou muito, enfim, muito relevante, principalmente nos tempos de hoje, e pra gente é uma honra ter você aqui hoje. Seja bem-vinda. A gente vai Obrigada. começar já, já. Deixa eu só ler um, um perfilzinho seu para apresentar para quem não conhece a Dinha. Okay. Se eu falar alguma besteira, você pode me corrigir, fique à vontade. Se quiser acrescentar alguma coisa também, mas Alexandra Ribeiro, também conhecida como Dinha, é artista multimídia, há 13 anos vem atuando nas ruas, trazendo em seus traços a luta da mulher negra. Recifense, atualmente reside na cidade de Fortaleza. Tem sua trajetória exposição em lugares importantes dentro e fora do território nacional. Recebeu convites para atuar com intervenções artísticas em Tucson, no Arizona, nos Estados Unidos, Lima, no Peru, Santiago do Chile. E recebeu da Câmara Municipal da cidade de Fortaleza uma homenagem e reconhecimento do seu trabalho como mulher e grafiteira. Atua como educadora social e arte educadora em equipamentos de instituições socioculturais e do ensino público-privado. Possui vasta experiência com arte e educação de jovens e crianças, além de realizar trabalhos com ilustração em publicações e projetos, vem ampliando suas perspectivas tanto no grafite como no muralismo, voltando sua arte e produção ao afro-brasileirismo contemporâneo. Corretíssimo esse breve isso, currículo? Isso, isso. Legal. É, é um, um senhor currículo, na verdade, assim, um <risos> belo currículo de parabéns. É, eu vou, eu vou a, gente não, a conversa não vai ser uma conversa cronológica, tá? Eu não vou ficar falando, tipo, ah, como você começou? A gente vai conversando e vai vendo como que encaixa as pautas. Aí. Mas antes de mais nada, eu queria saber como é que você vem passando esses últimos 365 dias e um pouco mais aí de pandemia. Como é que tem sido pra você, é, enfim, como... como uma artista que busca a rua como plataforma, ter que se ver empresa dentro de casa para proteger as pessoas, né? Enfim, defendemos, na verdade, o, o isolamento social. Mas é, eu queria que você falasse um pouco como tem sido para você. Para mim, assim, que com, com quem é grafiteiro, o, a rua é um local de ocupação, né? E para mim, no, logo no começo da pandemia, foi muito difícil, porque eu tinha vindo de uma viagem, e eu estava muito cheia de bagagem, muito cheia de informações e queria colocar isso na rua. E foi bem complicado, logo no começo da pandemia. Ano passado, ainda teve um... É, uma amenizou um pouco, algumas atividades voltaram a retornar. Eu também consegui retornar algumas atividades de trabalhos, é, comerciais, eventos, que eu participei alguns festivais. O, agora, nessa, agora, novamente nesse lockdown... Está bem, tá bem complicado, novamente, porque é, eu quero estar tá pintando, eu quero voltar às atividades, só que a gente está se vendo num momento que não pode, né? Temos que estar tá se resguardando. E para mim está sendo um pouco, um pouco complicado, não tanto, porque eu estou procurando é, ocupar minha mente, criar uma, um cronograma de atividades para eu estar tá realizando, para ocupar mesmo essa ânsia essa vontade de estar nas ruas, ocupando as ruas. É, por enquanto tá um pouco complicado, mas dá pra gente aguardar e ter um pouco, assim, de esperança que tudo isso vai passar logo, a gente vai conseguir ocupar as ruas, retornar, encontrar os amigos, enfim. É, eu imagino que, é, eu tenho falado com bastante artista da, durante esse período aí, muita gente tem, tem buscado esse espaço, né, de resguardo, espaço Sim. de ficar mais introspectivo até, para pensar novas formas, né, no, no... Novas formas mesmo. Tem gente que, com quem eu conversei que nunca tinha feito, por exemplo, escultura e resolveu arriscar, sabe, durante a pandemia. Eu sei. É, nos seus experimentos dentro de casa, teve alguma coisa que te chamou atenção, assim, ou você está aprimorando, na verdade, técnicas que você já usava? Não, eu estou procurando é, pintar telas, né? Eu comecei ano passado a pintar telas como. Não podia ir para a rua, eu procurei outros suportes para estar tá pintando. A tela, voltar a pintar a tela foi uma delas, né? Ultimamente eu tenho procurado estar tá evoluindo dentro dessa dessa vertente, né? De estar tá pintando telas, usar tinta acrílica, que eu nunca tinha utilizado tanto. Porque logo no início da minha, da minha trajetória, quando eu comecei a pintar, eu comecei pintando telas, a tinta óleo. Aí, nisso, foi quando eu conheci e comecei a ingressar dentro do grafite, né, da arte urbana. Hoje eu estou tentando resgatar isso, tá pintando tela com tinta clínica, tá fazendo esses, esses tipos de estudos, né, e tipos de produções também para estar, tá, pelo menos, tirando um pouquinho dessa ociosidade e de tá pintando, né. Essa é uma, da, uma das poucas estratégias que eu tenho procurado. Também pintei, eu já, eu já pintava, né, material reciclável, garrafinhas e latas de spray nesses últimos tempos também eu estou retornando novamente agora agora nesse período agora desse ano eu parei um pouco mais mas ano passado eu pintei bem mais do que agora são pequenas estratégias que a gente procura para estar tá ocupando né a mente e não e não, e não, e não parando e os estudos está sendo mais de evolução assim estou procurando estudar realismo era algo que eu não eu tinha uma dificuldade mas com a pandemia foi algo que eu busquei mesmo assim de interesse de estudar dentro da arte. E dentro da, da minha área, né, que eu, eu tento procurar estar é, tá elevando a comunidade negra, representatividade, espiritualidade. Eu tenho estudado muito sobre a ancestralidade. Escrevendo em cursos online, só para poder estar tá agregando dentro do meu trabalho. É, eu ia te perguntar em algum momento eu vou te perguntar acho que não vai ser bem exatamente agora mas eu queria que você falasse um pouquinho é, você falou que você começou na pintura mesmo né depois isso. você vai para o grafite isso. É, como que você como que foi a sua introdução à pintura e, e qual, quando que te deu o estalo de falar assim não eu preciso de uma plataforma maior uma parede realmente grande para enfim para expor meu trabalho hum. é, isso foi acontecendo organicamente né eu lembro que quem me inseriu mesmo dentro da arte, me incentivou, sempre gosto de falar isso, foi a minha avó. Ela é artesã, ela pintava tecidos e ela via um potencial em mim. Quando eu estava desenhando, tentando é, é, retratar um, um desenho que eu gostava no papel, ela procurava me incentivar pedindo para eu fazer esse, algum algum Desenho que ela queria colocar lá no tecido, no, no, no, na, no, na toalha de, de, de prato dela, ela pedia para eu aumentar, ampliar. E isso foi me incentivando. Foi quando, assim, num ba, em, em um bairro, assim, um curso de bairro mesmo, onde eu morava lá em Recife, necessariamente é, é, diretamente em Jabotão os Guararapes, onde fica localizado o bairro da minha família onde eu cresci, em Pernambuco, é, eu fiz um curso de bairro. Era seis meses de desenho, é, lápis, né, estudos de lápis, de cor. E depois seis meses de estudo de tinta, de tinta, a tinta a óleo, pintura a tinta a óleo. Foi aonde eu consegui é, agregar mais base dentro das minhas pinturas. Isso quando eu era criança, né? Criança pré-adolescente. E depois eu dei uma parada na pintura de tinta a óleo. Foi quando eu já... É, já é, é, andava nos movimentos culturais lá em Recife Recife Antigo, Olinda E eu já conhecia alguns grafiteiros Foi quando tava Em 2007, de 2007 para 2008 Estava acontecendo um, um primeiro evento de grafite de mulher, É um evento pra, voltado para mulheres Dentro do grafite E foi quando eu conheci as meninas E é onde eu tive o incentivo e estou até hoje não, não teve um momento assim Ah, eu tenho que pintar um mural Pintar o grafite, quero pintar grande Não teve tudo na, na minha trajetória foi acontecendo organicamente, da forma que tinha que acontecer. Comecei a desenhar, depois pintei, pequena. Passei um tempo parada. Comecei a frequentar o movimento cultural de Recife. Conheci uma galera do grafite, já conhecia a galera do grafite. E anos depois foi quando me bateu a vontade de voltar a desenhar e a pintar. Início nas ruas, né? utilizando a técnica do grafite, né? os sprays, os latex. Foi muito não, não foi nada planejado, as coisas foram acontecendo. Que nem agora, assim as coisas na minha vida, vem tudo acontecendo organicamente. Vou procurando conhecimento, mas as coisas vão acontecendo de forma bem orgânica. Só dar um toque para... eu esqueci de dar, mas quem quiser mandar pergunta, é só escrever aí embaixo, aí, a gente lê aqui para dar um salve para todo mundo que está entrando aí, o sei, não vi uma galera entrando aí também. É pegar um gancho, que eu tava quase me esquecendo. Você falou que quando você entrou no, na cena, você falou que teve umas meninas que te ajudaram, né? Então, Isso. eu acho que assim, eu, acho que não só no grafite, né? Em todo meio é, é muito Isso. machista e é difícil você uma, uma, uma mulher ter uma inserção tão natural como o homem tem. É, eu queria que você comentasse dessa importância, como é que foi pra você, assim, né? Porque imagino que você tivesse uma visão e falasse assim, puta, eu acho que eu não vou ter... É, ninguém vai me aceitar, a mulher, nesse, nesse meio, como que foi ser acolhida, né? É, pelas mulheres assim Eu queria se contar um pouco essa história é de extrema importância né essa esse acolhimento pelas mulheres por mais que o grafite ele seja um movimento muito masculinizado aonde o protagonismo maior é dos homens né mas tem uma minoria ali de mulheres que está Lhe acolhendo e tentando lhe agregar a, a algo é de extrema importância porque é questão de representatividade é questão da gente compartilhar nossas dificuldades, de estar tá se inserindo. E elas me acolher, eu me senti. Eu, até hoje, eu me sinto muito lisonjeada, assim, me sinto muito honrada por mulheres muito importantes da cena em Recife, que iniciou. Até essa semana, eu estava conversando com uma delas, a Maíra. Ela hoje não atua mais dentro do grafite, mas ela, ela também foi uma das pessoas muito importantes dentro do meu grafite, e eu busco sempre ressaltar isso que é sempre importante a gente reconhecer quem esteve antes de nós para que hoje a gente pudesse estar onde a gente está, né? E para mim, assim, foi diferente, porque tem muito a questão dos assédios, tem muita questão, hoje não tanto, porque ah, o protagonismo da mulher está bem maior, né? Tem bem mais mulheres é, é, se inserindo dentro da cena, e pintando, e fazendo tantas outras coisas, mas na época, quando eu iniciei, lá em meados de 2008, para mim foi eu para mim foi bacana mas também foi muito assim divisor de águas e para me alertar que dessa questão do do do, da, do assédio né de como a gente se sente mais à vontade estando entre as mulheres do que e tem uma ajuda dos homens porque como quando a gente se reúne cada uma sempre relatam um, é, fatos muito parecidos comigo também não foi diferente assim eu tentei uma pessoa, um homem, tentou me, é, me chamar para pintar e no final de tudo meio que me assediou. E isso não é legal, né? E é diferente quando a gente está pintando com as mulheres. Quando ele termina, a gente vai, para num bar, bebe ou troca umas ideias, conversa. E é, é isso, né? É super importante nós mulheres sermos recebidas e, e ter essa sessão de outras mulheres nos dando... Essa, esse pontapé né abrindo as portas para que outras mulheres possam também estar tá fazendo o mesmo né acho que é isso acho muito legal isso daí. Eu, eu conversei já com algumas artistas e algumas já me relataram umas histórias assim de é, ver um trabalho já realizado e é, achar que é, é achar que é de um homem sabe sim tipo, sabe? acontece muito que, é, já, já aconteceu com você algo assim não aconteceu mas eu sempre tento porque eu já vi não, não, aconteceu diretamente comigo, mas eu já, eu já, já, já aconteceu do fato assim. Eu, eu não, eu pinto distante. O meu companheiro também ele pinta pinta. Eu sempre busco estar tá pintando sempre distante dele por várias, por várias situações também de como, de como é, é, citar, de citações assim dizer não, é, tu só pinta assim porque teu companheiro te ajuda. E, e antes de eu conhecer ele, eu já pintava, ele também pintava. A gente se conheceu por conta do grafite, né? Mas já aconteceu de eu estar tá pintando, estar tá afastada, e ele estar tá pintando do lado, e a pessoa é, parabenizar ele pelo trabalho, sendo que quem fez o trabalho tinha sido eu. Aí ele, não, quem fez foi ela. Aí a pessoa fica meio sem graça. Enfim, já aconteceu desse fato, assim, comigo. Mas eu sempre busco pintar um pouco mais afastado dos homens, ou estar tá um pouco afastado do meu companheiro, até para não ter essa ligação, de achar que eu estou pintando da forma que eu pinto hoje, a minha evolução hoje, ser devido a ele. Tem também uma, uma interferência, assim, que a gente troca muito diálogos, a gente troca muito uma sabedoria, né mas de eu ter o meu mérito, de eu, de eu meu mérito ser reconhecido pelo meu esforço, e não porque ele me ajudou. Entendeu? Eu acho que você também, é, você transparece muito essa, enfim, essa, essas causas que você defende no seu trabalho, né? Sim. É, sempre foi assim, desde o começo, ou foi algo que você foi aflorando em você? Não, sempre, assim, no, no meu início, no meu início, eu comecei no ultrawap, que são os bombes, são as letras. Depois, eu senti a necessidade, como eu precisava é, é, vender o meu trabalho, eu acreditava que as letras não é, não é vendáveis, né? Aí eu, não, eu tenho que começar a fazer personagem, estudar. E eu sempre busquei é, representar a figura feminina, né? É, justamente das dores, sentimentos, representações E com o tempo, quando eu passei pela transição Foi quando a, a maior... A maior é, teve uma maior representatividade da população negra, né? Porque eu mesmo estando ali dentro do... Porque Recife, culturalmente falando Tem uma grande representação negra dentro da cultura E eu já andava ali nos maracatus, toquei maracatu tava ali na, nos carnavais E eu não me reconhecia até então como negra da minha família é composta por pessoas negras também, né? E eu não me reconhecia como negra. Foi quando o meu traço, né? Com o tempo mudou junto com a minha transição. Quando eu me reconheci como negra, aí eu comecei a pintar mulheres negras também. Mas só que eu sempre pintei representações femininas dentro do meu trabalho. Porque eu acredito que tem uma, um potencial muito grande assim, na representação. A gente consegue. É... Como eu posso dizer. Tem um, um, um, um, a fala, é, eu acho que ela é, ela é mais é, lúdica, né? Tem, tem um pouco a mais, assim, pintar mulheres. Eu, eu me representar, minhas dores, as minhas amigas, com o olhar do que as pessoas vão ter e vão receber, né? Com a minha mensagem que eu vou querer passar ali. Interessante você falar isso daí, a gente entrevistou faz, bom, faz uns dois meses, acho mais ou menos, o Lumumba, Sim. que é um artista daqui, que, inclusive acho que, ele, acho que ele é de Fortaleza, não lembro direito, é, e ele estava falando, eles fizeram um levantamento de esculturas né, aqui de São Paulo, e, sei sim. lá, deve ter 500 esculturas, aí deve, acho que são 20 que são de mulheres, 3 de índios, se fosse assim, uma representatividade muito baixa, né? De, normalmente quem é homenageado é o homem branco, né? Eu sim. acho que falta realmente essa representatividade, enfim, do índio, do negro, da mulher, acho que são personagens que parece que, a, a, que quando vão ser representados, são esquecidos. Sim, sim e e, e, da, e da representação é é importante também ressaltar também da representação não não falo da questão de lugar de fala mas da real representação da população negra representar as próprias histórias as próprias dores né Porque quando a gente vai observar é, algum algumas pinturas ou esculturas negras na maioria das vezes são representadas por pessoas brancas não que isso não seja possível mas da questão mesmo da importância dessa representação e de que, e de fato, aquela obra ou aquela escultura, ela fale pela, pelo sentimento e, e sensação que a pessoa passou, né? Não que, não que seja proibido de pessoas brancas estarem pintando, mas também da, da real representação né? de pessoas negras pintarem pessoas negras. Você, você tem toda a razão, mas acho que isso é muito mais um reflexo também da isso. sociedade que a gente vive, onde o branco e o homem é onde... É quem tem mais voz, né? E é quem acaba sobressaindo, né? Mas enfim, isso. acho que o, o, o tipo de trabalho que você faz, a, a, a causa que você levanta e a voz que você dá para essas mulheres e para os negros, eu acho incrível, assim, acho que faz toda a diferença na, na cidade, né? Porque a arte é transformadora e quando você está colocando isso na cidade, as pessoas que veem aquilo lá, uma, uma menina negra, né? Uma criança Sim. negra que veja se identifica com aquilo de Sim. uma forma que ela nunca imaginou que ia se identificar. Sim, e, pra, e comigo sempre acontece nisso, né, de eu fazer algum trabalho e depois eu receber registros ou fotos de pessoas e crianças se reconhecendo através do meu trabalho. Eu ouço muito, e eu acho que é, o intuito do meu trabalho é isso. É, eu pinto para a rua, para as pessoas, né, mas eu quero, para mim, pra mim já, já é o suficiente quando eu vejo que uma pessoa se reconheceu através do meu trabalho. Aí eu respiro fundo e digo: "Não, pronto. É isso mesmo que eu consegui, eu, é isso que eu consegui fazer. É isso já para mim já já foi pago, né? Quando eu não faço trabalhos comerciais, mas quando eu pinto para rua, quando eu dou meu trabalho para a rua ou retribuo para a rua o que a rua me deu, e quando eu recebo esses tipos de feedbacks ou na mesma hora que eu tô pintando as pessoas: "Ai, parece com fulano", Ou então, ai, parece comigo". Isso já me basta, assim, é isso. Acho que é a última etapa do trabalho, né? Acho que ela nasce na sua cabeça, você tira ela do, do papel, digamos assim, coloca na parede, quando ela afeta a vida de alguém, é o, é o ciclo completo. Isso, né? isso. Muito legal. Deixa eu só ler uma pergunta aqui. A Rosaura tá... Beijo, Rosaura. Mandou a seguinte pergunta. para você, qual é a maior dificuldade de pintar na rua? Agora é só a questão do... Da pandemia, né? Nesses últimos tempos Só que antes Agora nem não tanto Porque as meninas estão se juntando mais E tá pintando Mas a, a maior dificuldade mesmo era só De ocupar, né? O medo que a gente tinha De assédios, violência Era mais isso E que ainda acontece, né? É um pouco, mas ainda acontece Mas é, acho que é isso mesmo A dificuldade é só de poder ocupar as ruas Sendo mulher E se sentir segura de estar ocupando as ruas eu ainda, eu ainda conheço algumas amigas que estão iniciando na arte, que ainda têm essa, essa dificuldade de estar tá ocupando as vozes sozinha. Elas sempre buscam procurar outras mulheres para estar tá ocupando. Pegando esse gancho aí, você tem alguma dica para quem quer começar agora, principalmente meninas né, que queiram ingressar? Ou com, o que fazer para ingressar de uma maneira enfim, mais tranquila? É. Agora é procurar estratégias, se... Você mora numa casa e tem quintal e pode estar fazendo estudos. Eu acho que o mais importante para estar iniciando é estudar as técnicas, né? Ou estando na rua ou não estando nas ruas. E também, e também apesar do material ser um pouco caro, tá sempre buscando assim, uma lata ou duas, estar tá buscando o, a firmeza na mão, estudar cores também é muito importante. Desenhar também é super importante. Apesar que hoje, ultimamente, eu tenho desenhado muito pouco. Mas no meu início, dentro do grafite, eu desenhava diariamente, criava esboço para quando eu fosse para as ruas, eu estar tá, é, retratando. Mas o mais importante hoje para quem está querendo é estudar. É tá estudando técnicas, estudar desenho, estudar cores, relação de cores, isso é muito importante. Estar tá buscando também se informar com outras pessoas, outros artistas, ver outras lives. É, cursos online, que está rolando muito ultimamente nessa pandemia. Enfim, o mais importante agora é estudar, não sair para as ruas, né? Antes, eu sempre Sim. indicava as pessoas estão indo para a rua, mas agora, dentro de casa, está procurando esses tipos de estudos. Legal. E você está tá dando dicas legais aqui. Eu queria que você falasse quais foram as suas influências, né? Você falou que você desenhava logo de criança, imagino eu com a Sim. Pra sua avó, né? Qual foi a sua trajetória de influências? Né? Quem começou te influenciando? É... Às vezes tem influência que não é nem não é nem a arte em si, né? Às vezes tem, tem gente que se influencia por música, uma Sim. cultura, enfim. Eu queria que você contasse um pouco como essa... se dá a sua trajetória de influências. No, com... no começo, eu me influenciava muito pelos pelos meus amigos, né? Eu sempre buscava ver a forma que eles faziam, a forma que eles... Atuavam na, nas ruas. Era muito a minha influência no início. Depois, quando eu ingressei e levei isso mais profissionalmente possível, a arte do grafite, eu comecei mesmo a influenciar através de fotografias. Hoje, quase 100% do meu trabalho, ele é, ele é feito por pesquisas fotográficas. Eu tento criar na minha mente o, o que eu quero fazer e acabo fazendo uma pesquisa fotográfica através de colagens, é, pesquisa. Eu tento estar tá montando o que eu estou sentindo no momento e estar tá retratando através das minhas obras, né? E as minhas influências sempre foram as mulheres, né? Eu gosto muito do trabalho da Crioula. Eu acredito que ela é muita influência para muitas mulheres negras, né? Que está iniciando gosto muito do trabalho dela gosto muito do trabalho da da Caroline que é de Manaus que ela faz colagens né e foi a partir daí que eu comecei também a estar evoluindo através os meus trabalhos né e também é, eu gosto muito de estar pesquisando é, representações daqui da América não só do Brasil mas internacional mas sendo da nossa da no, do nosso da nossa região da América da América do Sul que eu acredito que tem artistas incríveis com técnicas incríveis que foi aonde eu consegui despregar mais um pouco dos sprays. Porque a gente tem uma, uma a gente criou que tem dentro da história não criou dentro da história do grafite. O elemento principal é o spray. Você é grafiteiro se você utilizar o spray. Só que com a evolução dentro do grafite isso está meio que desmistificando. A gente não precisa iniciar dentro do grafite só com spray, a gente pode usar latex, né? E a e a galera, os artistas daqui da América Latina, é, Chile, é, Colômbia, México, Peru, que eu tenho pesquisado muito artistas dessas regiões, eles utilizam muito técnicas de com latex. E é onde eu tenho procurado me espelhar mais. Eu sempre procuro buscar páginas e artistas dessas regiões, aonde me influenciam muito. E hoje tem me influenciado bem mais, né? Porque eu tenho utilizado mais essas técnicas, as mistura, a cor, de como misturar enfim é isso e como foi para você enfim você acabou pintando nos Estados Unidos né falando aqui da, da, da nossa região você também pintou no Peru e no Chile sim é, como é que foi para você essa troca cultural assim ah eu acho que foi essencial assim para minha evolução é, eu vou no, quando eu fui para Arizona eu não fui nem tanto pelo meu trabalho artístico foi mais pelo meu trabalho social que eu tenho como educadora social. Eu dei duas oficinas em duas high schools lá no Arizona. E foi de uma, uma experiência incrível, assim, para o meu currículo como educadora social. E quando eu fui para o Peru no, no Chile, foi justamente como artista, né? É, e para mim foi uma troca, assim, super incrível de evolução. Isso foi quando eu fui a, a mais recente, a viagem mais recente, foi a que eu fui para o Peru. Foi quando eu voltei, do, fui para o Peru, participei de um festival de mulheres, que chama Nós Outras, estamos em La Calle, que já está no seu 17º agora edição. E o um ano passado, quando eu fui, foi no, agora no mês de março, e quando eu retornei foi quando aconteceu a pandemia. Dois dias, dois dias depois que eu cheguei aqui no Brasil, fechou tudo, teve, teve amigas que ficaram presas lá no Peru. E tipo, eu tava nessa ânsia, porque eu tinha visto várias coisas, conhecido várias pessoas, não só de lá, mas de outras regiões também, que foram para esse evento, foram a trocar bem bacana. E eu voltei cheio de informações, cheio de querendo ir para as ruas, botar aquela, todo aquele aprendizado. Aí foi quando, não, não, vai, não você não vai poder ir para a rua, você vai ficar em casa. Aí eu, não, meu Deus do céu, tenho que fazer alguma coisa. Foi quando eu busquei procurar as técnicas que eu tinha visto e adquirido com as meninas ali, foi quando eu tentei passar isso para a tela, até conseguir passar isso para as ruas, né? No finalzinho, no final do segundo semestre do ano passado. Mas foi de extrema bagagem, assim. Eu hoje sou muito grata, assim, a essas viagens que eu tive, essas experiências, ao que eu sou hoje, sim. E um ano, um ano, dois anos, a minha arte mudou, assim, grandemente. Através dessas experiências que eu tive, né? Você acha que... É, essas pessoas que você conheceu nessas viagens suas... Principalmente nessa da, do encontro das mulheres... Aí, teve alguma técnica, técnica sua... Ou... Que chamou a atenção delas, assim? Que, Sim. Que no seu trabalho chamou mais a atenção delas? Sim. Porque como ela... Aqui dentro da América Latina... As mulheres utilizam mais... Pelo que eu tenho percebido... A maioria tenho utilizado mais a questão de latex, pincel. Eu já fui com a bagagem do spray, né? Eu não só utilizei a, a o latex, mas utilizei muito porque já já era algo do meu trabalho já utilizar spray, né? E quando eu cheguei lá que elas viram eu só pintando de spray e tipo assim, nossa, tu só pintando de um spray e tal. E foi uma troca, assim, bem bacana, né? Porque eu ensinei a elas a utilizar a técnica do spray de como fazer a, a junção de cores com o spray. Como elas também me ensinaram como... É, me deram essa troca também de utilizar o, a técnica do pincel. Isso foi bem bacana, assim. E eu cheguei lá, eu era de 12, acho que, eu, se eu não me engano, e foi entre 12 a 14 mulheres que participaram desse evento, né? Eu era a única... Eu e outra menina do Chile era a única que utilizava o spray, só que a outra utilizava de uma forma diferente da minha. Eu utilizava nessa questão de fazer o degradê, de fazer a questão do sombre luz. A outra menina que morava no Chile, ela, ela, ela representava mais essa questão de espaço, cometas. Era uma técnica também diferente que também agregou também ao meu trabalho, né? Mas quando eu cheguei lá para o que o que o meu trabalho agregou a elas é era isso. Era a questão da utilização do spray. E da forma que eu utilizava. E técnicas também, com os pitos e tal. Pita agulha, que eu ensinei a elas e tal. Eu acho que também deve ter um fascínio também dessa do, do gringo com o brasileiro. Né? Acho que o Brasil é meio a meca do grafite na América <risos> Latina aqui. Acho tipo, que quando conhece alguém no Brasil, deve ser um, uma coisa legal. Assim. Uhum. para mim foi massa, assim, porque é, as meninas lá... Por mais que eu não fale tão fluente o espanhol... Elas me agregaram e me ajudaram muito, assim, me acolheram. Não, eu cheguei logo dizendo, não, não sei falar, não sei falar espanhol. <risos> Aí elas, não, não tem problema. Aí eu, ai, graças não, a Deus. Não passa nada, não passa não, nada. Não, não passa. <risos> Legal. Dinha, deixa eu te perguntar, você falou do, que você foi para Tucson fazer o trabalho uhum. com arte e educação. Sim. Eu queria que você falasse um pouco disso também, assim, a gente, o Norte Fora do Museu, a gente tá falando mais de grafite, mural, escultura e arquitetura, que são as coisas... Uhum a gente mapeia, né, de arte urbana, mas é muito interessante esse trabalho que você faz também porque ele acaba influenciando muita gente. Eu queria que você contasse um pouco como que você começou e e, o, e como que se dá o seu trabalho de, de arte educação, o que efetivamente você faz. Sim, é, eu sou eu sou muito grata, né, a ao grafite e à formação que o grafite me deu, que foi essa questão da da arte educação, porque eu só hoje eu sou uma arte educadora através do grafite e isso deu-se lá para, quando eu iniciei mesmo dentro da arte de educação, foi lá para 2010, que eu comecei a trabalhar na num projeto dentro da prefeitura de Olinda. Um amigo meu disse que estava precisando, e nessa época não tinha tantas mulheres atuando dentro do grafite. Eu ainda estava atuando mais, né e eu recebi um convite para, mesmo sem experiência nenhuma, eu recebi um convite para estar tá ministrando oficinas de grafite dentro de comunidades em Recife. Né? E foi aí que iniciou esse essa, essa, essa minha carreira dentro da arte educação isso lá para 2010 dentro do, da prefe... do projeto da prefeitura de, de Olinda e depois eu comecei a receber outros convites para estar tá atuando como educadora social e chegando aqui em Fortaleza foi quando eu ainda passei um ano conhecendo as pessoas conhecendo é, observando como era a cena, e alguns equipamentos e aqui tem um equipamento que um equipamento de juventude que chama Cuca foi aonde eu comecei a, a, a frequentar e conhecer pessoas e foi quando teve a oportunidade de trabalhar no Cuca como educadora social e dentro desse meu trabalho e é, dentro do equipamento também eu fiz um grafite e foi através desse grafite que eu consegui ir para o Arizona né na eu lembro que em 2017 é, teve como o equipamento ele é feito através de de apoio e, e apoio e, e, e de como eu posso dizer e de trocas eu acho a instituição a instituição o que me convidou ele veio fazer um trabalho aqui no Brasil aqui é necessariamente aqui em Fortaleza e eles passaram um mês e dentro dessa dessa da caravana que veio tem uma professora que ela é brasileira, morava no Rio e há muitos anos mora lá Ela veio junto com essa galera, com essa uma equipe que veio de alunos Para estar tá realizando alguns trabalhos sociais aqui na cidade de Fortaleza E o Cuca foi um dos pontos de apoio deles E acabou que essa professora, eu estava num momento de descanso Ela foi me deu um cartão, ó, me manda teu trabalho Aí eu, beleza, manda teu trabalho e teu, teu, teu portfólio, eu mandei para ela um mês depois ela me liga é, informando que eu ia para lá que tinha algumas atividades para realizar e tal e nisso do da ligação que eu recebi até eu ir foram seis meses assim eu tinha não tinha passaporte não tinha visto e tipo tinha que correr para poder tirar visto que é de extrema dificuldade né conseguir visto americano e comigo aconteceu assim de uma forma assim muito incrível assim que eu consegui tirar passaporte consegui tirar facilmente o visto americano e conseguir e conseguir ir para lá. E foi um trabalho super bacana, que também eu não sei falar inglês, e ela, <risos> e, ela, e, ela me, e ela me disse, ó, oh, não se preocupe, meta logo um portunhol, porque os alunos, porque os alunos desse núcleo é do Núcleo do LAIS, que é latina estudo Latino American Studies. Eles estudavam português e espanhol. Aí elas não podem meter um portunhão que os alunos estão aprendendo, eles vão entender e tal. Eu beleza, Aí eu me senti super tranquilo, né? Além de ter o apoio dela, sabendo disso que os alunos já estavam, mas também com a minha linguagem para eles foi assim, foi bem bacana. Só tive um pouco de dificuldades, um pouco de dificuldade com os alunos, os alunos da escola que eu ministrei a oficina, né, porque eles não estavam, eles não tinham nenhum vínculo, assim, de, de ensino da, da nossa língua, né, do português, mas teve pessoas que me ajudaram bastante. E foi bem bacana, assim, porque teve uma escola, a Catalina, que é numa região lá do, do Arizona, que era uma escola que agregava é, pessoas refugiadas, né, Pessoas que tavam, tinham tentado entrar no, nos Estados Unidos e que foram barrados, de certa forma, foram separados dos seus pais e que estavam sob tutelas de outras pessoas que não eram da sua família, mas que estudavam nesse local. E eu conheci várias pessoas, assim, de árabe a chinês a... Enfim, até uma brasileira também apareceu, uma, uma menina do Brasil, mas ela disse que estudava lá, não foi por questões, assim... De imigração, mas é porque uma tia dela morava lá e ela foi mais pela questão da oportunidade do, dos estudos, né? E foi uma experiência super bacana, assim, que me agregou ao, não só o meu currículo, mas as minhas experiências, né? Para poder contar às jovens também da periferia aqui do, do Brasil, também das dificuldades que eles sofrem lá, né? E foi massa, assim, para mim. Eu não. E é, o é, é bom que também de tudo isso é que eu ainda tenho esse vínculo com, essa, com o pessoal de lá, né? Com a instituição. E esse ano, por conta da pandemia, eu não pude retornar. que eu tive uma oportunidade de retornar lá. Só pela questão da pandemia, eu não pude. E acabei realizando aula online com os, os alunos, né? E falando da minha história, do, dessa minha atuação dentro, da, dentro da, das comunidades como é, arte educadora. Legal. Legal. É... Já são o quê? quase uma década, já que você está trabalhando com arte educadora, né? Isso, isso. isso. É, eu queria que você falasse justamente isso, como que é o retorno desses alunos, Assim, se você mantém contato, se teve gente que você deu aula há cinco anos e hoje está pintando muito, se você tem esse, esse retorno dessa galera. É, infelizmente eu não tenho tanto retorno desses jovens e alunos, né? Mas eu acredito, assim, se entre 10, 1 um, a gente conseguir é, tocar, e a, tocar e você ver mudança, pelo menos o trabalho já foi realizado, né? Assim, o intuito do trabalho da arte-educação foi feito com, com glamour, assim, com sucesso, né? Mas eu lembro, eu tenho, tenho alguns, alguns jovens, assim, tem um, um jovem aí de Recife, que até hoje ele atua, assim, dentro do grafite. E que eu lembro... E eu eu não tenho tanto contato direto, mas eu acompanho através das redes, né? E pessoas, assim, que já passaram por, por mim e pelas minhas oficinas, que hoje, hoje continuam é, atuando dentro do grafite, que falam e sempre citam, assim. Ah, eu, graças à, à oficina da Dinha, que... Eu consegui abrir e continuar fazendo grafite. Acontece, não, não são tantos. Eu queria muito saber onde aqueles, todos aqueles jovens hoje estão. Mas é muito difícil, né? Pela correria, até pela minha mudança também de, de localidade. Aqui, em Fortaleza, eu ainda tenho algum contato com alguns dele Quando eu trabalhei como educadora social, tem alguns contatos. Mas são pouquíssimos, assim, que eu consigo ter esse retorno. Mas dos poucos que eu tenho... Eu vejo, né, que foi um, traba um trabalho feito, que deu, deu retorno, assim, que as pessoas ainda continuam pintando, algumas meninas continuam pintando e ainda é, ingressando eu... dentro dessa área. É, mas eu imagino que o seu trabalho influência, seja uma, um fator de influência para quem tem contato com ele na rua, né? A partir do momento que você está com um trabalho seu lá, acho que tem um impacto muito, muito forte, né? Claro Sim. que o, como arte educadora você está tendo um contato direto, mas talvez você, talvez você influencie muito mais pessoas e você não tem nem noção, né? Da, Sim. Você, você nunca vai ter esse feedback, assim, dificilmente. Sim, e, eu tenho foco, eu, e ultimamente eu tenho focado mais no meu trabalho como artista. Eu parei um pouco mais desse... não que eu encerrei, eu ainda realizo alguns trabalhos com com arte e educação. Recentemente, através da lei audi Blanc, eu consegui aprovar um projeto que é o que eu já vinha realizando. Foi através, o o nome iniciou do Pinte com uma Garota é o nome iniciou através de um laboratório ácido que é um grupo de artistas aqui do Ceará e que tem reconhecimento internacional e que eu, eu aproveitei essa oportunidade da lei Aldi Blank para estar tá lançando novamente, né? Criar que esse projeto ele fosse um projeto contínuo para estar tá forma, é, forma, for, é, formando né, e, e levando informações a mulheres que tenham interesses em estar tá iniciando no grafite. E é isso que eu ainda continuo, dando oficinas, mas não, tão, não tanto como antes, porque o meu foco hoje é mais a, eu, como a Alexandra, como artista. E não tanto como... Porque na, na época que eu trabalhava como arte-educação, eu deixei um pouquinho o grafite do lado... Atuava, pintava, mas só que não era aquela demanda que eu gostaria, de, aquela atenção que eu gostaria de dar Hoje eu estou podendo dar mais atenção à minha arte em si do que à arte educação Não que eu não, não, não, não, não, não dê oficina, não vá atuar como arte educadora Mas é porque eu tenho tentado é, focar mais no meu trabalho como artista, né? Mais uma pergunta da Rosaura aqui, eu vou ampliar essa pergunta, tá? Ela pergunta tá. como que é a cena do grafite no, no Recife, se existe espaço, apoio e estímulo. Eu vou ampliar essa pergunta para Fortaleza também, né? Acho que uhum. você está aí, talvez você, você consiga responder também das duas regiões. Posso. É, quando eu saí de Recife, para morar aqui em Fortaleza, foi em 2014. A cena em Recife, ela sempre foi muito forte, assim, tanto no grafite, como da atuação das mulheres dentro do grafite. O problema, mais era só a questão do incentivo, porque a gente não tinha esse incentivo cultural da, da, de órgãos públicos né, para estar tá incentivando que mulheres, ou pessoas, ou jovens e adolescentes estivessem ingressando dentro do grafite. Né? Mas a, a, os incentivos elas aconteciam muito é, por incentivo coletivo, ou por ONGs, ou por ou por pessoas, né, que estava sempre incentivando isso. Por isso da demanda tão grande de mulheres e pessoas de tudo grafite lá em Recife é enorme, assim. Hoje eu vou, hoje eu nem conheço mais é, os novos artistas assim, porque tem muita gente pintando lá em Recife. Aqui em Fortaleza, quando eu cheguei em 2014, eu tive essa dificuldade de, de ver mais mulheres pintando. Sempre eram as, as mesmas que eu já conhecia, né? Tem alguns crios que tinham as mulheres que pintavam e que a gente conseguia contar em dedos assim, né, as mulheres. Hoje, há, vou posso dizer que de quatro a cinco, an quatro anos para cá, quatro três anos para cá, tem crescido muito aqui em Fortaleza também essa cena. E o estímulo ultimamente tem se dado através desses dessas leis de incentivo, né. Tem muitas mulheres atuando na produção cultural, mulheres que que atuam também dentro do grafite, dentro da arte urbana que estão fazendo esses tipos, estão aproveitando esses incentivos né, para estar tá voltando projetos com esse olhar de incentivar outras mulheres a pintar. Não só no grafite, mas no lambe, no stencil, na arte, na arte urbana em geral. Né? Ultimamente eu tenho visto muito esses tipos de incentivos. E não só através das leis, né, mas também de grupos né, coletivos, mulheres, mulheres em coletivos, incentivar outras mulheres a estar tá pintando grupos no WhatsApp, rede social, isso tem muito agregado muito aqui ao aparecimento, né, ao fortalecimento de mais mulheres dentro da cena. Fortaleza, Fortaleza tá com um número incrível de mulheres assim, muito bacana em Recife já a, a cada vez mais quando eu vou lá, quando eu consigo ir lá, eu vejo uma atuação muito maior do que na minha época que eu iniciei acho que é, mas acho que é muito legal o trabalho que você faz é isso, né? Você vai abrindo portas aí. Você falou da crioula, uhum. acho que teve um papel muito importante na. Sim. É, quanto mais mulheres, quanto mais é, negros e negras estiverem fazendo também, tiverem a sua voz representada, né? Acho que acho Sim. que tem um, acho que é para além do que você faz é, de você estar fazendo, mas é o que você faz, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho desse do do do que a gente está chamando aqui de do, desse afro-brasileirismo contemporâneo? Como se dá essa, essa inspiração para você? Eu vi que você falou agora de pouco e você pega referências fotográficas. Sim. Você pega referência fotográfica também de familiares, algo assim, ou você está indo em algo mais, mais enfim ancestral realmente? Eu pego. Eu, eu gosto. Eu, essa questão do afro-brasileirismo contemporâneo se dá mesmo a questão que nem você falou no começo, né, de você estar desagregando só a questão região, do eixo, né, da, do, da arte, mas eu gosto muito de agregar também a questão da regionalidade e da questão do, da minha espiritualidade também. E eu busco também através de mim, de fotografias minhas, de amigos, né, de familiares também, apesar que, como eu, ultimamente eu não tenho tanto contato com a minha família, presencial, é mais online, né, através das, do, das redes de comunicações, mas eu busco sempre buscar fotografias deles, de amigos, de vez em quando eu, eu tenho muitas amigas, assim, que procuram também essa questão do da, da ancestralidade, da questão do da raiz da sua família, eu sempre busco também estar é, tá observando esses tipos de atuações e tentar agregar isso para o meu trabalho, né. A, maior, a maioria das vezes das pesquisas que eu faço fotográfica é através de, de aplicativo também, né? De site de pessoas, de fotógrafos. Não, não, é, não é uma questão de cópia, é de se referenciar através daquelas fotografias, né? Eu sempre busco muito isso, da questão da regionalidade, potencializar muito a questão do Nordeste, de como eu posso representar a... O meu, a minha região, de como isso pode é, agregar junto à questão do eixo, de como eu posso atingir a, o mercado do eixo. Eu tô, eu tô, Para mim, ainda isso está sendo muito novo, porque eu estou tentando estudar estratégias de eu conseguir atingir esse público. Né? Apesar que aqui a gente tem um pouco um, muito pouco incentivo, né eu vejo mais incentivos aí no Sudeste, Sul, Centro-Oeste. É, um exemplo assim de muralismo muito para muitos painéis de tem uma pena aqui exa exatamente tem muito muita questão do muralismo de de penas muito aí eu sempre estou estudando muito de como eu posso atingir isso eu estando aqui no nordeste estou aqui em fortaleza ou em recife né e de outras amigas minhas também têm esse reconhecimento né de trabalhos incríveis que tem também e é isso. A, a, a, pesquisa, a pesquisa é mais por vivências, né? Por vivências do que eu tô sentindo. Eu tento criar esse sentimento na minha cabeça, do... É, tentar passar pro papel e depois tentar pesquisar isso através das fotografias. Né? E a questão do afro-brasileirismo contemporâneo é levar isso de uma forma bem orgânica, né? É, não ter um, uma linha de raciocínio é, acadêmico ou muito ou muito muito, como eu posso dizer, muito técnico, mas levar isso muito espontâneo, de forma bem livre. Né? Eu estou tentando pesquisar aqui, mas eu não lembro, mas em Fortaleza tem um painel, você falou de mural, tem um mural muito antigo ali, perto da, não vou lembrar de que artista que é, mas é perto do, do Mercadão. É, no mercado central. É... é justamente do ácido, né? Do, do ácido próséctil. Não, eu acho que eu não... Não, sim, tem. É, não, mas é... é um mural dos anos 20, sei lá. Faz tipo 100 anos esse mural. Não vou lembrar de quem que é. Daqui a pouco eu vou pesquisar aqui, eu acho. E eu vou tentar é... pensar aqui também. É, mas é perto do mercadão. Tô tentando procurar aqui, ver se eu, ver se eu falo qualquer, Mas eu acho que é, é, é interessante isso, né? Porque é um... O trabalho do mural, é, a, gente, a gente sempre pensa... Hoje em dia o grafite é, é o que está ocupando esse espaço do mural, né? Sim. Mas antigamente, o, enfim, aqui em São Paulo é muito comum você ver obras, do, muito comum, exagero, mas assim, você consegue encontrar de cavalcante, um brecherê, uhum. algumas Sim. coisas assim na, na, na rua, né? É, e hoje em dia o grafite ocupa esse espaço, né? Esses painéis, essas áreas nobres, né? Então eu acho Sim. que tem uma tem um sinal dos tempos aí também, que o, e o, e o grafite às vezes não é reconhecido como arte, como ele deveria ser, e acho que quando, isso que eu tô falando que é um engraçado, que eu lembro que quando eu fui pro Fortaleza eu vi esse mural, daqui a pouco eu vou lembrar de quem que é, e me chamou muito a atenção, que era um mural, acho que dos anos 40, eu não lembro que eu, quando que era, e tem muito grafite tendo ácido, como você falou, então acho que assim, é, Sim. É, acho que existe uma necessidade de valorizar a arte urbana e para além disso, aí, aí, aí eu acho que é onde o, o seu papel é fundamental... Valorizar a mulher artista negra, né? Sim. Que eu acho que também não tem muita voz, né? uhum. e, te, e tentar também resgatar as memórias. Eu... Fortaleza... É, quando eu cheguei aqui eu me assustei muito. É, que Fortaleza, ela é uma cidade que apaga as suas memórias, né? E o grafite tem, tem utilizado disso... Como, como ferramenta de resgatar memórias Você falou dessa questão desse mural Pode pode ter sido que existiu Mas aqui eles apagam muito essas memórias Eles derrubam prédios é, Que são de extrema importância para a história da cidade é, Casas de extrema importância para a cidade Árvores e, eu, e tipo assim, o grafite atualmente aqui tem atuado nisso, de resgatar memórias. Né? Tem artistas também que têm feito esse trabalho de resgatar memórias. Coisas que o município atualmente não faz, né quebram, tentam apagar essa memória. E foi é uma coisa que me espantou, porque Recife a gente consegue ver claramente que Recife é uma cidade cultural que permanece com essa com as memórias vivas até hoje. E eu chegando aqui, eu já cheguei, já já tinha perdido muita coisa. E hoje eu consigo ver e perceber, ter essa percepção que Fortaleza é uma cidade que não tem memória, né? E as poucas memórias que tem, ah, os, próprios, os próprios governantes, o município tenta tirar isso para estar tá, tá construindo uns, é, estruturas, né? pontes, é, tá asfaltando ruas, enfim. O está é, muito só... nesse trabalho de memórias. Ah, tá, total. E por mais efêmero que seja, ele é um, é um, é um sinal histórico, né? Acho que o grafite, o grafite acaba contando uma história do seu tempo, né? Exatamente. Vários elogios a você aqui, Dinha. É, pessoas falando que você vai voltar para Recife para pintar o quarto dela lá. É, muito, são muito tem amigos, família, minha tia, minha amiga. E fãs também. Ai, eu agradeço. admiradores. Sim. A SR, é, que falou, a minha referência, feliz por, ter afet... por ser afetado por sua arte, desde cedo, laço de vida e de sangue. É meu primo, querido. Chorar, o, tem... o bacana o é isso. Tá a... <risos> a minha família me apoia, graças a Deus. Tá, isso que era... E os meus amigos não, também. Não, não, é, não, não é coincidência, que a minha próxima pergunta era justamente... A, como é que foi a, a, o incentivo da sua, da sua família né? porque tem muita gente que quando vai ingressar, o grafite já tem essa imagem né? então, que a gente tenta cada dia mais desmitif, desmistificar é, que o grafite é, é uma arte como qualquer outra arte, ela deve ser valorizada mas tem gente que fala assim, ah, vou ser grafiteiro vou começar a grafitar na rua já, o, talvez o pai já fale assim, nossa o que eu fiz com essa criança. <risos> mas, é, eu queria que você contasse um pouco como que a como que a sua família te apoia, né? Desde o começo assim e até hoje. O, hoje, né? Eu sinto mais assim que eles veem o que eu faço como uma profissão, né? Eu lembro que por mais incrível que passe, por mais que minha avó tenha incentivado, ela também me incentivava a estudar para eu ter uma outro tipo de profissão. Eu até tentei, mas eu não consegui, porque a arte era o que me movia, né? Arte em tudo, assim, não só do grafite, mas da questão musical, da questão cenográfica, eu já fiz alguns cursos de, de, de, de, de atuação, né? De teatro, eu toquei maracatu alguns anos, em Recife, nos carnavais, participei de um grupo de maracatu, né? E minha mãe sempre tá, me apoiou muito né? dentro dessa das minhas decisões e tal. E hoje é super bacana ver como a minha família me vê como artista e me vê como uma profissional, né? E de como isso atinge eles, assim, né? Positivamente. Eu sou muito grata a eles, né? pelo Por esse apoio que eles me deram e tal. Mas no começo era um pouco complicado, porque a minha avó queria que eu estudasse para ser alguém na vida. que Ela dizia que eu tinha que estudar para trabalhar no um escritório, ou ser alguém. Mas hoje eu consegui... Mas, mas isso também teve muito muita muito trabalho meu de tentar mostrar para ela que o que eu faço é uma profissão né não só para minha família mas como para amigos e pessoas próximas assim quando eu tô conversando que perguntar ah, tu trabalha com é, fala grafite mas tu trabalha com quem tem muito dessa tem muito desses questionamentos né mas só que o hoje a, através da minha da, deu, deu, tá, na minha persistência, né, hoje eu consigo mostrar para eles que o meu trabalho, a minha profissão é ser artista urbana, né, pintar nas ruas e tal. Isso que eu ia falar, você é uma bela profissional, é, artista profissional, acho que é incrível, assim, é, Sim. se assumir, assim, e, e falar isso, acho que é, tem, as pessoas têm realmente que valorizar, é, eu tenho falado muito nas lives porque, enfim, a gente começou as lives bem durante a pandemia né? E, é, e foi durante a pandemia que as pessoas começaram a prestar atenção algumas pessoas começaram a prestar atenção na arte, porque uhum. sem a arte sinceramente, a gente já está enlouquecendo na pandemia, entendeu? A arte Sim. é aquele respiro que você tem para falar assim nossa, vou ver um filme, ó, nossa vou ver um, um quadro que me alegra, sabe? ou passar de carro no, em algum lugar e ver um grafite e falar puta, meu, isso já, já muda meu ânimo eu acho que você, artista, mulher negra, acho que você tem uma voz incrível, o seu trabalho é incrível. É, tem que ser mais ouvido aqui, falo por mim do Arte fora do Museu, tem você ponte com a gente para divulgar seu trabalho, enfim, as coisas que você faz, a sua voz é um canal aqui. E, Ai, eu, que agradeço, pelo seu trabalho. e eu que agradeço. Eu fiquei muito surpresa assim, né? Quando vocês entrarem em contato comigo, pelo convite, eu... Ai, meu Deus, eu não acredito e tal. Mas eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada e agradeço muito. E você falando assim sobre a questão do, de como a pandemia ela foi crucial né, para abrir esses olhos, de, que a gente precisa de arte para sobreviver. Né? Não só do, do grafite, mas da música, da própria novela na televisão do filme. Até, o, até o Big Brothers, por falar do o Big Brothers, não tem Big, Exatamente, da televisão, do que a gente, que a gente precisa da arte para sobreviver, né? E a, dentro da pandemia, isso foi crucial, assim, deixou muito mais claro que a gente precisa muito disso para poder estar tá sobrevivendo, né? A, arte, a tem esse papel, assim, de resgatar, assim, a gente para a vida, né? Que a gente, sem arte, eu acho que a gente morreria, né? Com certeza. Ou ia ser uma vida muito mais chata. Então. Exatamente. Mas, Dinha, é, a gente já deu uma hora de entrevista aqui, na verdade, falta um minutinho. Se você quiser se despedir aí, eu deixo, a, eu deixo o microfone para você. E eu quero novamente, no, novamente agradecer né, a vocês, a equipe né, do, do Arte Fora do Museu, né, pelo, pelo convite e por estar tão, tão disponível, assim, aberto. É, e é isso, agradecer a minha família Minha mãe, a minha tia, meus amigos Ao velho aí que entrou O véio é um grande artista de Recife assim Que eu não conhecia quando eu saí de Recife Eu não conhecia, mas cheguei em Recife E acabei conhecendo esse grande artista também O Moço que entrou, todos os meus amigos Que estão entrando e dando seu feedback Eu sou muito feliz Sabe? Pelo, pelo apoio de todo mundo né? E é isso, quero agradecer E é isso a gente <risos> agradece obrigada, e obrigada. um toque para todos os artistas que estão vendo aí. Entra em contato com a gente, segue a gente aí. Somos um canal de. é isso, a gente quer divulgar uhum. a arte. Acho que a arte tem que ser alcançada por todo mundo. Assim. Obrigado novamente. Né? E, é um canal, e, é um, e vocês são um canal super importante, assim, com informações super necessárias, né? Vocês mostram muito artista, assim, tem artista que eu não conhecia e acabei reconhecendo através de vocês. E agradeço muito por por estar tá abrindo essas portas, né, para nós artistas. Portas abertas. É, Obrigada. Dinha, valeu demais. É, depois eu troco uma ideia com você via WhatsApp. É, Sim. A gente pensar em projetos também, porque. Sim. No arte fora do museu a gente está divulgando, mas a gente quer também que os projetos se concretizem, né? Daí não, a gente pode facilitar aí um, a, a, alguns processos. Hein? Mas a gente conversa depois fora das lives aqui. Obrigada. Tá Abraço. Dinha, beijão para você. Obrigada. Curta aí Fortaleza com responsabilidade dentro da sua casa. Exatamente, Bom. todo mundo é de casa. Exatamente, isso aí. Beijão é. para você, tchau, tchau. Tchau.